Conheça algo novo que pode surpreender você. Seja bem-vindo ao Riviera Mar de Ponta Negra. O um empreendimento com todo o requinte para você viver um sonho. Um condomínio horizontal cercado de facilidades. Shoppings, escolas, supermercados, praia. Tudo pertinho de você. Casas com 125 metros quadrados, três suítes, academia completa, duas vagas de garagem e área gourmet. E olha só, você não pode perder a terceira e última etapa. E as obras já estão avançadas com entrega prevista para outubro de 2023. Um condomínio fechado com alto padrão de acabamento para ser exclusivamente o que você Sempre sonhou. Visite o local e conheça a Casa Modelo. Riviera Mar de Ponta Negra, com a garantia Plano Urbanismo. O seu sonho vai virar realidade.